Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, eu tenho mostrado aqui as maracujás desde o começo, onde ela começou a florar, começou a crescer, a gente vem fazendo vídeo, né? Olha só, isso choveu essa noite e caiu bastante maracujá, então agora a gente vai colher as que já tá aqui, ó, maduras. Como chove muito, elas caem nesse ponto aqui, já está legal. Ela está amarelando, então está boa de retirar. Essa aqui eu vou deixar para depois que está um pouco meio verdinha ainda, mas já está amadurecendo. Aqui, olha só, temos bastante aqui, ó. Temos mais uma aqui, ó. Essa aqui não, não caiu essa noite porque essa aqui ficou amarelinha. Porque eu coloquei ela aqui, ó. Eu coloquei ela aqui em cima, presa aqui nos fios. Aí ela não caiu. Mas as que estava solta aqui nessa aqui, com o vento, ela já tomou tá madura, então elas caiu bastante. Aí a gente tem mais uma lá, ó. Essa aqui também tá boa aqui, ó. De retirar, ó. Tá, ó. Tá um pouco firme ainda, ó. Mas já tá na hora de tirar. Se quiser deixar amadurecer mais um pouco, ela cair, pode deixar. Eu não vou deixar cair porque quando cai aqui tem o cimento e pode ser que ela venha machucar. Então a gente vai tirar, vamos fazer um suco aí. Lá no fundo tem mais um aqui, ó. Aqui vai ver aqui, ó. Queimar essa aqui, ó. Essa aqui está lá aqui, ó. Tá um pouco firme ainda. Aqui tem mais um aqui, ó. Vou puxar um o pouquinho pra vocês verem. É isso aí, gente. Muito obrigado a vocês que estão aí com a gente. O canal tá subindo devagarinho, né? Mas tá subindo. Obrigado a vocês que vieram lá do canal Zé Maria Lima. Valeu mesmo. Um forte abraço. Obrigado pela confiança. E farei o possível para não decepcionar. Quando eu trazer um vídeo, seja um vídeo atrativo, um vídeo onde traga um conteúdo. Gente, eu gosto da natureza. O nordestino é assim, ele vem da roça, ele vem para a grande cidade, mas o, o seu coração fica lá no interior. Como assim? No momento que ele vê um espaço de terra, ele vai mexer, porque ele foi criado assim. A natureza dele é mexer com a terra, mesmo que ele vá para outros lugares, mora em apartamento, mora em qualquer lugar do mundo. Mas se ele tiver a oportunidade de pegar o um ambiente... Olha, gente, aqui eu tenho... Eu tenho aqui um espaço, ele é 10 metros e, e é 4,5 a 5 metros. Eu fiz a minha cozinha, fiz o telhado, aí estou colocando aqui uma, uma, uma criação de, de lata, né? Está indo bem, tá chovendo bastante, eu sempre vou mudando a água. E aqui, fiz aqui uma hortinha, né? Agora com as maracujá não está tendo espaço para plantar cebola nem alface porque está assombriado e eu não quis derrubar esse maracujá na realidade esse maracujá era para ir para cima do telhado em breve eu vou fazer outra reforminha aqui, porque eu gosto sempre tá reformulando, né? vou tirar essa caixa, vou pôr para cá e esse espaço onde tá a caixa aqui eu vou tirar uma terrinha aqui para gente planear, para ficar legal bom, vou puxar o zoom lá na lá na maracujá lá para vocês verem direitinho, ó. Eu digo a vocês que muito obrigado mesmo, aqueles que me assistem, é um prazer estar, fazer vídeo para vocês. Eu sempre tive vontade de ser ator, gente. Aí como não deu certo, a gente achou aí essa oportunidade no YouTube, aonde a gente pôde fazer um canal e eu estou mostrando para vocês tudo aquilo que eu faço. Eu puxei o zoom, não estava me pegando, então, olha só, senhor. Essa aqui está amarelinha, gente, olha a amarelinha mesmo Vou pôr aqui dentro, ó, temos uma aqui quase boa Outra aqui, daqui em dois, tá boa Temos mais essa aqui quase boa Aqui nós temos uma que está bem amadurecendo e Pra cá temos mais uma grande E ali atrás temos mais uma, duas que está quase ficando Lá no fundo tem uma, ali no chão, ó também já caiu umas ali, ó. Com o vento dessa noite da chuva. Aqui temos um pé de mandioca ali, ó. E ele cresceu e saiu lá em cima. Olha só. Lá em cima do pé de mamoeiro. Então ali é o pé de palmeira que eu falei pra vocês. Você tá um pouco tímido, porque tá ali meio imprensado. Mas devagarinho a gente vai adaptando. Temos aqui os romãs. E ali, ó. Um pouquinho só das galinhas ali, ó. Olha só, estão ali. Tem vídeo dessas galinhas, galinha Brahma Light, né? <risos> e vamos lá colher ali o, o maracujá ali, ó. <risos> Como eu falei, aquela maracujazinha que a gente mostrou pra vocês no chão, então a gente vai pegar aqui. E é isso aí gente. Aqui temos bastante aqui, tem tá batida ainda. aqui gente nós temos aqui um pé de limão né temos aqui um pé de goiaba pequenininho e temos aqui um pé de erva E é isso aí gente olha só aqui ó a gente colheu aqui essas maracujá já dá, dá aqui já dá bastante suco né maravilha maracujá é muito gostoso para vocês que tem assim um pouco de falta de sono né quando vai dormir à noite é muito bom tomar um suco de maracujá. Também a folha. Eu não sabia, mas eu fiz um vídeo aí onde, onde o meu amigo Manuel falou que a, o chá da folha do maracujá também é quase melhor do que o próprio suco. Eu não sabia, ele me falou isso num vídeo aí pra trás. Aí, ó. Então é isso aí. Ó. Olha só, então aqui a gente já lavou todos, né? Lavar mais uma vez. E a gente vai cortar um aqui pra nós ver como é que vai ficar. Olha só aqui, ó. Olha só a polpa aí, ó. Olha aí. A polpa tá boa, é bastante calda. Vou tirar pra cá, ó. Olha. Bastante poupa mesmo. Então, um cheirosa, hein? É então, assim, gente. que dá um suco. Maravilha. Hein? Essas outras aqui eu não vou partir todas aqui. A minha esposa vai. Presente a amiga dela umas, vamos cortar mais uma aqui, deixa eu dar mais uma lavadinha, aquela pequenininha ela está tá muito boa, né? vamos, vamos ver isso aqui, ó. Essa aqui ó, olha como tá legal. Ó. Elas quando estão um pouco mais verde um pouco, a, ela é de, é como se fosse a cor de cenoura. Olha, olha quanta puta aqui, ó. essa aqui já dá bastante supa, você viu que essa aqui tá um pouco mais olha, um pouco mais pra cor cenoura do que a outra olha, olha que maravilha olha. as outras eu não vou cortar porque como eu falei, a minha esposa vai presentear uma amiga dela, vou mostrar né a gente tem alegria quando, quando a gente mesmo produz, no mercado tem bastante pra comprar, comprar olha, automaticamente minha mãe fazia assim ó quando lá no norte não tinha liquidificador então ela colocava açúcar batia bem ia numa peneira ó, e com água você, você vê aqui o suco aqui ó olha, se você machucar bem ela você vai pôr no açúcar aqui ó e vai machucando isso aqui na década de 80 70 e 9 mais ou menos eu nasci em 69 na década de 80 quando eu tinha uns 10 12 anos mais ou menos eu minha mãe fazia suco assim ela pegava uma peneira né e ela ia machucando colocar açúcar e ia machucando naquele tempo não tinha Liqui, liquidificador não tinha nem geladeira na China naquele tempo de, depois de 84 85 foi que minha mãe comprou uma geladeira então gente é isso aqui ó então aqui agora é só você fazer fazer o suco aí você escolhe você, hoje todo mundo tem um um, um aparelho para fazer suco né tô falando que não tinha na década de 80 por aí não tinha então nós macetava com açúcar e coava depois colocava água e coava e ficava show de bola você vê que já soltou aqui o sumo aqui pois então meus amigos e minhas amigas ficamos por aqui um forte abraço espero que vocês tenham gostado do vídeo é um pé de maracujá que meu amigo manuel lá de santos Trouxe aqui para mim, ele veio na minha casa, trouxe, a gente plantamos aqui um lugar. A terra, graças a Deus, é boa, a gente agua direitinho. Por enquanto aqui não temos nenhum espaço para plantar cebolinha e alface, tem só alguns ali. Por quê? A maracujá assombrou Mas ficamos por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau. Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e deixar o seu like para fortalecer, tá bom? Um abração, fui. Tchau, tchau.